Olá, sou a Cláudia da Notes, bem-vindos ao Model Monday vídeo hoje dedicado ao Views Sand e também a uma alternativa, o Views Isotope. Tanto um como o outro apresentam os resultados do meu View de uma forma mais divertida e mais inter interativa. Portanto, duas soluções a, a avaliar quando eh, precisarem de eh, mostrar e trabalhar displays interessantes do ponto de vista Visual. A página do projeto Sand eh, apresenta informação bastante detalhada acerca de como funcionar, inclusive é de como instalar. Como é habitual eh, ao usarmos plugins eh, com libraries externas ao Drupal, eh, é sempre recomendável terem o Libraries eh, instalado. Muitas vezes eh, é mesmo obrigatório e nestes casos Recomendo vida, vivamente que o façam. Para além disso, evidentemente, terem o um Views e uh, no caso de uh, experimentarem o Isotope vão precisar do Features porque o exemplo que vem uh, a acompanhar o módulo uh, necessita ou requer o Views. O, o módulo alternativo que estou a falar é precisamente o Views Isotope JQuery Isotope que usa esta library. E eh, tanto este vídeo, que é do maintainer como eh, o do Kiwi eh, Translation, este segundo vídeo, são bastante elucidativos e funcionam e mostram como instalar e como trabalhar com estas eh, alternativas. O Quick Quicksand eh, também é de implementação muito simples, é aliás o objeto central deste vídeo e nós vamos já passar à ação. Quando instalamos os módulos, e neste caso o Views Quick Sand, ele vem acompanhado de um Views Quick Sand Test que também podem ativar e que basicamente cria uma view pré-configurada, muito simples, mas que dá já uma ideia de, do tipo de animação que o Quick Sand permite. Também o Isletop. Uh, traz, uh, juntamente com uh, o features, portanto, portanto tem que instalar o feature, é um requisito, uh, traz um example e como veem este example foi criado de uma maneira diferente do uh, test e portanto requer o features. Uma vez instalado isto, uh, verão que os exemplos são bastante elucidativos e ajudam, Bem, a configurar corretamente este tipo de plugin no Views. Vamos só fazer uma visita rápida à parte da instalação, e, ou melhor, à forma como uh, as libraries e os módulos aparecem no sistema. Nós temos aqui a nossa pasta uh, de módulos, sites all Modules, e temos então uh, o Views, QuickSand. E o Views Isotop que devem descarregar do Drupal.org. Até aqui, Pacífico. Na secção Sites All Libraries devem instalar uma pasta chamada jquery.isotop e outra jquery quicksand. E tanto uma como outra requerem eh, que eh, copiemos para o seu interior os, eh, os fecheiros JS indicados do próprio uh, README de cada um dos módulos, ou então na página do projeto, portanto, sobre isto não há dúvidas. Depois de ativar os módulos, nós vamos ter uh, algo muito uh, visual. Primeiro vou mostrar o exemplo, como ele fica, e vamos já ver aqui o Quicksand. Neste caso, estou a mostrar um content type receita, que temos um título e um pouco da descrição das instruções relacionadas com a receita e depois a imagem da tag da receita, que é precisamente uh, uh, as tags ou as categorias de receitas que aqui aparecem. Se eu, uh, neste momento, e porque estou a usar o exposer Filters e o Quicksand, funciona exatamente com exposer Filters para criar efeito de animação, se eu clicar em carnes, eu tenho uma, de uma forma dinâmica um filtro, os peixes e por aí fora. Portanto, é, digamos, uma apresentação um pouco melhorada em relação ao default Drupal. Também, se eu alterar a ordem, porque isto funciona tanto para os exposed filters dos filters, como também para o Sort Criteria, também tem um efeito eh, eh, provocado ou permitido eh, graças ao JQuery eh, do Quicksand. O Isotop, eh, em termos visuais, tem muito mais impacto, se não, eh, avaliem por vocês mesmos. Se eu clicar em Carnes, e aqui Carnes nós sabemos que tem dois, dois itens, o que ele faz é uma animação muito mais interessante do ponto de vista visual e é mais cativante qualquer efeito não é? uh, e são efeitos mais ou menos aleatórios que ele vai gerando o que torna as coisas bastante interessantes como é que nós podemos então criar estes efeitos tanto o quicksand sugerido por Jeff Heaton em Model Monday como o um, Uh, views eyes top. Vamos uh, começar pela base, temos um content type a que demos o nome de receitas, depois criarão o vosso content type. Uh, importante é termos sempre um term reference que vai servir depois para filtrar e para chamar e criar depois todas as animações sempre que selecionarmos uma categoria. Um ponto importante e que a mim me causou algum, alguma confusão inicial e alguns problemas em colocar as peças a funcionar, é que não me apercebi que este term reference teria que ser multivalor e efetivamente se nós colocarmos como unlimited as coisas funcionam. Quando colocámos um único valor, a aceitar um único valor, porque cada receita pertenceria a uma categoria apenas, as coisas, pelo menos, durante uns tempos andaram aqui complicadas. Mesmo que atribuem um único valor a cada um dos nós, coloquem, por favor, na categoria multi. Esta é, digamos, uma chamada de atenção relativamente uh, aos fields. E depois, para a parte do display, não há muita história a não ser renderizarem uh, o Taxonomy term no caso de estarem a, a funcionar com uma imagem ou qualquer outro elemento ou uma combinação de vários. Para a taxonomia... Uh, o que fiz foi criar uma imagem para, em para ter o efeito uh, desejado de apresentar a imagem e não a categoria por escrito. Mas isso é o estilo, portanto é uma opção muito pessoal e do próprio projeto. Uh, também aqui não há uh, grande história. Se entretanto visitarmos o, o, o nosso Views Quicksand e a nossa View, vamos verificar que na configuração, ela não tem nada de especial. Portanto, o, o que obriga o Vue Quick Sand e isso também é um ponto assente para que ele funcione, é que funciona apenas com fields. Se quisermos funcionar com content, vamos ter problemas e o, o Vue Quick Sand, de facto, não vai uh, renderizar. Ele necessita dos fields. Outro elemento uh, importante é, obviamente, criarmos pelo menos um filtro ou um sort criteria, um campo de sort criteria, que esteja exposed, para que seja possível às pessoas eh, ao clicarem, não é? ao selecionarem, terem o efeito de a de, de própria view ser filtrada dinamicamente de acordo com essa opção. E... Eh, Claro que colocam o mostrar todos, porque aqui não vai funcionar o pager, porque seria um bocado complicado ou pelo menos muitos elementos chamados numa mesma view, não quer dizer que não, não, não, não pudesse acontecer, mas uh, também o número de itens que temos não justificaria aqui o pager e uh, simplesmente dar um path porque é uma page e temos então o efeito uh, desejado e já mostrado. Em relação ao código, o que temos é um container e este container, tal como uh, se interpretarmos e se analisarmos o código do JS é um container que, é, uh, que se prepara para depois receber e carregar os itens segundo o filtro que fizermos e que aplicarmos à View, ou seja, a opção que aqui colocarmos. Esse container é preparado previamente, ou seja, basicamente nós temos uma View pronta a, a, a ser carregada, um View Content pronto a ser carregado e a aguardar o filtro, no momento para, de uma forma dinâmica, então, apresentar. Uh, aqui o, o resultado, o que também acontece é um, a, a adição desta classe CSS, mas o markup está muito normalizado e muito parecido ao views, como habitualmente temos. Em relação à isotope e um, fazendo uma, uma edição do elemento, um, o que temos é uh, aqui uma complexidade um, um pouco maior, para já, porque temos duas views. E vamos já verificar as views uh, que temos. Este é o exemplo que vem com o um Isotope, uma page, e depois um bloco que vai funcionar como o filtro, como este filtro. Ou seja, temos duas views, uma bebida na outra. Mas o nosso exemplo é o Views Filter, o Receitas Filter e o Receitas Quicksand, que também é do Isotope. Vamos editar o filtro para que vejam. Primeiro devemos criar uma View do tipo Term Reference, portanto em que uh, selecionamos o nome de máquina que queremos, que neste caso é o receitas, que foi a taxonomia que criamos, e uh, o, como o único field o nome do termo. E, uh, e simplesmente isto, à exceção de um formato muito específico que vamos ter que usar e que vai servir como filtro, que é o Isotope Filter Block. Este bloco pode ser uh, e vai ser embebido... Na page de, uh, das receitas que vão usar o Isotop Grid. E é o que eu vou mostrar de seguida. Aqui temos então o nosso formato Isotop Grid, portanto é page, o tipo page tem um path, e o que uh, aqui vamos fazer é colocar os fios que queremos mostrar. Neste caso, title e o, um, uma parte do body. O que também vamos fazer, e este é um elemento importante, é, é um, configurar o campo categoria, porque é este campo categoria que vai sincronizar com o bloco do filtro. Ele deve estar a categoria em plain text, Uh, o Multifield Settings, e porque nós uh, colocamos como sendo um, um, um, um campo que aceita multivalor, uh, deixa-se o default, mas o importante está aqui no Style Settings. Aqui vamos ter que criar um Div, para o Field, uh, em que a classe vai ser obrigatoriamente o Isletop Filter. Se não colocarmos esta classe, não vai funcionar porque o código e o jQuery está à espera desta classe para poder atuar. Uh, outro elemento importante, e que eu já tinha referido, é no header, ou onde nós quisermos, porque isto trata-se de um bloco e podemos depois posicioná-lo onde quisermos, mas uh, neste caso no header eu penso que fica bem, uh, é colocada uh, a view, ou é chamada o bloco com o isotope, Filter Block. E é simplesmente isto, e temos uh, o efeito do Isotope a funcionar e a funcionar lindamente. Um efeito interessante e uh, visualmente atraente. Usem, por favor, uh, as Views Exemplo que vêm com o Views Quicksand o Views Quicksand Test e também o Isotope Example e o Isotope Example Filter Block que têm que ser conjugados para efetivamente termos o efeito do, um, da View como mostrado anteriormente portanto Views Quicksand Views Isotope adoro este efeito Espero que tenham gostado, fiquem com estas duas receitas, experimentem, comparem e um, passem a utilizá-las nos projetos, sempre que justificado, porque são mesmo interessantes. E do ponto de vista do código, respeitam inteiramente o views, sem que... Um, Digamos, uh, modifiquem uh, a forma de funcionar do Views, porque os plugins e a parte de Display, o filtro, é colocado na camada superior. Por exemplo, aqui no Isotop, uh, nós temos um container, tal como tínhamos no Views QuickSand, uh, mas a complexidade em termos de código uh, é maior. Portanto, são criados aqui e um, gerados uma série, de, uma série de classes para uh, se controlar o código e todo este display que uh, tem um mostrar uh, bastante interessante e todo este fluxo, este vai e vem de itens uh, num formato aleatório, mas, mas visualmente cativante, é de facto, ou merece, uma visita e um ensaio uh, um dia destes. Portanto, fica então a sugestão, uh, vejam próximos próximo um, módulo de vídeo, espero por vós, e agradeço também teremos escutado. Até lá.